E fala você se liga no canal Windows Droid Beleza? Com vocês aqui é o Jogo com mais um tutorial. Bem galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aí tá tendo muito, muito, muito incômodo com aquelas pessoas que ficam ali adicionando em grupos sem você querer, beleza? Por exemplo, que eu me deparei com a situação que eu tava aqui em... em fez um novo um novo WhatsApp. Daí eu procurei aqui um grupo, um grupo de x coisa e tal. Não sei como foi salvar o meu número, me botaram em mais de 100 grupos. Com isso, galera, você fica muito chato de você toda hora tá saindo de grupos. Com, esse, com essa função que eu vou ensinar que tá aqui no WhatsApp, você vai simplesmente... Eliminar essa possibilidade de alguém lhe adicionar em grupos sem a sua permissão. Sem de mão aí deixa o seu like, compartilha o vídeo e também comenta se alguém já fez isso com você lhe adicionar em milhares de grupos sem você simplesmente autorizar. De boa, sem mais delongas, roda a vinheta. Bem, galera, é simples e fácil. Simplesmente você vai lá na sua Play Store. Vamos lá aqui na Play Store. Se vai no Play Store, vai adicionar e vai na verdade procurar por WhatsApp. Aqui no WhatsApp, se tiver a opção de é, atualizar, você atualiza. Como eu atualizei? Agora aqui simplesmente eu vou apertar em abrir. Aí você vai aqui no WhatsApp, beleza? Viu que tá todo atualizado, tudo certinho? Você clica em abrir. Após você ter aberto aqui o WhatsApp, vamos lá procurar. Pronto, abriu o WhatsApp. Agora vocês vão vir nas nos três pontinhos aqui vão vir em configurações preste muita atenção no tutorial simples e rápido simplesmente para você evitar aí esses tipos de, de pessoas que ficam adicionar. vocês vão vir em conta vir em privacidade aí aqui vai ter essas todas essas opções beleza e aqui galera vai ter essa opção aqui é grupos após você apertar de grupos tem aqui quem pode me adicionar em grupos todos meus os meus contatos meus contatos, exceto tá ligado aí você aperta aqui se você quiser o meu contato é certo aquele número ali que você sabe que fica ali adicionado você pode é simplesmente bloquear aquele número específico eu bota aqui são meus contatos mas a maioria das pessoas que tem é, que tem o seu número aí que fica ali adicionando já tem o seu número salvo beleza por isso mesmo agora você se você identificar aquela pessoa seu número tá salvo aqui apague o número daquela pessoa e bote somente meus contatos que nunca mais vai ser incomodado com esse problema de tá e grupo, beleza? E aquele diz também que até os admins não conseguirão adicionar você em o um grupo. Poderão enviar o convite ou uma conversa individual, beleza? Caso ele queira aí, você pode adicionar ele em uma conversa individual e enviar o link para ele. Aí pode ser que ele é que ele entre ou você simplesmente salva o contato dele ou o admin salva o seu contato de acionar lá no grupo, de tipo, boa como se não tiver acontecido. Pronto. Você apertou aqui em OK, já vai estar tá tudo certinho aqui de boa. Pronto, agora você só é dormir tranquilo aí ficar tranquilo, de boa na lagoa, que ninguém nunca mais vai adicionar em grupos sem a sua permissão. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com seus amigos, e é isso aí, tamo junto, é nóis!